Salve, salve, rapaziada. Beleza, eu sou o No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês aí a como tirar print do seu computador e enviar pra internet e fazer o upload aí. Bem, muita gente é, me pergunta aqui como é que eu faço isso. Bem, é, pra tirar print no computador, você aperta o botão do print screen, né? E pra salvar a foto, vocês têm que abrir o um paint por exemplo, e dar um Ctrl V, aí depois vocês tiram print, né? E dá um Ctrl S aí e salva, né? No caso eu vou salvar porque não né, é preguiça. E tem que fazer isso daqui tudo, né? Depois vocês tem que entrar no site de, de imagem, né? Clicar em no post, é, criar uma conta e tudo isso, né? Bem, é muito simples fazer isso. É, primeiro vocês tem que ter o programa Sharex instalado. No caso eu já ensinei a baixar, tá muito simples aí. Tá na descrição do vídeo, no comentário fixado ou nos cards. É, eu desativei aqui o programa o, o atalho aqui do print screen. Deixar ativado no print, pronto aí com ele vocês apertam print, pronto, salvou, já está salvando, já está tirando a print, né? Vocês é, cliquem em enviar, vocês clicam aí, clicando, vocês podem ver a imagem né, full screen e clicando aqui, ó, vocês clicam aqui, ó, com o botão direito, clicam em copiar URL, vai lá no navegador. Clica em CTRL V e pronto, tá aqui a imagem bonitinha. Agora é só mandar, mandar pro povo. Tipo, nem precisa criar conta aqui enviar a imagem e fazer tudo aquilo, né? Muito simples aí, ó. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. É, deixa o like no vídeo. É isso aí. Falou.